Porteiro que aparece no áudio de Carlos Bolsonaro não é o mesmo que diz ter falado com o seu Jair. Lauro Jardim. Que é um importantíssimo colunista, está aí há décadas no jornalismo de política, de economia. Aí ele fala o seguinte... A Polícia Civil do Rio de Janeiro já tem algumas novidades nas investigações sobre a portaria do condomínio Vivendas, da Barra, onde Jair Bolsonaro morou até o dia 31 de dezembro, e onde mora o Carlos Bolsonaro, até hoje. A polícia já sabe que o porteiro que prestou depoimento e anotou no livro, porque além do áudio tem o um livro, onde está escrito Casa 58, do Bolsonaro, e anotou no livro número 58 não é o mesmo que fala com o policial militar reformado Rony Lessa, dono da Casa 65, acusado pela polícia de ser o assassino da Marielle. No áudio que foi divulgado pelo Carlos Bolsonaro e periciado em duas horas pelo Ministério Público. Duas horas. Trata-se de outro porteiro. O porteiro que prestou os dois depoimentos em outubro e disse ter ouvido o ok do seu Jair quando Elcio Queiroz quis entrar no condomínio, ainda está de férias, o porteiro. E agora? E agora... Que meio mundo tá preocupado com esse porteiro, né? Tá de férias onde? E outra, o primeiro porteiro também até agora ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe o nome, ninguém sabe nada. Se morrer aí amanhã... Hum, que história cabeluda, hein, gente? Que história cabeluda, hein? Que perigo, hein? Que loucura! Não tô acusando ninguém de nada, só que essa história tá muito mal contada. Também, né? Envolve polícia do Rio de Janeiro, milícia do Rio de Janeiro, família Bolsonaro que tá ligada às duas coisas. Tá ligada. Pode-se dizer. Família Bolsonaro empregou gente ligada à milícia nos seus gabinetes, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito complicada. Muito complicada essa situação.